Galera, basicamente um dia depois da beta do CS2 ser lançada Duas facas foram descobertas Com arquivos vazados Quando eles fizeram a data mining dos arquivos do CS2 E essas facas eram a Kukri Knife e a Twin Blade Mano, eu gostei logo de cara das duas facas Tem inclusive uma teoria da conspiração por trás da Kukri Que é aquele logo da Pantera Muita gente acredita que pode estar tá relacionado com a próxima operação a Operação 12 do CS Se ela vai vir no CSGO ou apenas no cs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 E agora nós conseguimos uma gravação insana dessa Kukri Knife dentro do CS2 na Dust 2, que é o único mapa que dá pra jogar ainda, né? E olha, ela é sensacional. A gente começa vendo ela a Vanilla. Cara, aqui eu já gostei muito, tá? Tem a logo ali daquela pantera. Realmente, isso não tá ali por engano, por erro da Valve. E só a Kukri que tá disponível nas files lá do CS2. Cara, a Kukri fade irada também. E a Twin Blade, alguém pode talvez criar depois, mas eles ainda não conseguiram não encontrar muito bem lá o arquivo, tá ligado? Cara, Kukri Fade irada, irada demais Kukri Slaughter, bem top também Tipo, bem diferente essa faca, bem diferente mesmo e é bem provável que ela venha com as skins oldie, tá ligado? aquelas skins antigas, ó, Rinson Webman por skins antigas, camuflagens antigas, eu quero dizer as primeiras introduzidas no CS:GO, lá atrás, na primeira coleção de facas, tá ligado? Nossa imagina essa faca aqui, Blue Jane cara, uma pena que ainda não tem Gravação de como que seria essa nova Kukri com o melhor pattern Blue Jam, tá ligado? Mas é o que dá pra tentar ver. O estilo, né? Padrão, tipo, são aquelas facas realmente antigas. É, mano, vai vir junto com outras facas novas, eu aposto, tá? Eu acho que não vai vir só faca nova, talvez faca nova com faca antiga que a gente já conhece, só com camuflagem nova. Acho que seria mais fácil. Ou pode vir, tipo, numa caixa de, igual a gente teve da Shadow Daggers. Pode vir numa caixa que só dropa ela, sei lá. Tem muitas possibilidades. Ó, boreal fora. A gente também tem a possibilidade de. Vem várias facas novas, né? Porque também vazou a Twin Blade Comentei o que, que você acha Qual que é a sua opinião, cara Sobre a Kukri Knife E também a Twin Blade E, bom Eu queria ver essa faca aqui em Safir Rubi Não vou mentir, não Mas o trabalho que o Alessias fez aqui foi Incrível, né? De pegar essas skins aí, né? Que não existem no CS Mas que vazaram e que as pessoas tiveram acesso E ele conseguiu colocar no CS2 E ver realmente como é que vai ser a próxima faca Que eu acho que tá quase confirmada Aí podemos pensar assim? Talvez, né? Confirmada também é demais Mas às vezes vazam algumas coisas de forma é, intencional da Valve, né? Vocês entendem? E tá aí a Kukri Knife Safari Mesh Aparentemente, aquela logo da Pantera Só aparece na Vanilla De todas que eu vi aqui, pelo menos só percebi na Vanilla, né? Não tem nenhuma outra. Talvez seja algo, tipo, realmente único ali, né? Que só vai aparecer na Cucre Vanilla. E ele pegou todas aquelas camuflagens de faca antiga mesmo, né? E, pois bem, analisando uma última vez a logo, com um pouco de zoom, cara, essa logo da Pantera me faz acreditar, sim, que essa faca pode estar conectada a uma operação, porque, realmente, a gente sempre tem predadores, né? Animais, assim, selvagens, como o tema de operações. Pelo menos foi assim nas últimas. Sempre estão conectadas aí a algum animal selvagem, um predador. Galera, então agradecimentos ao Alessias por ter trazido esse conteúdo irado aí. Vou deixar os créditos na descrição. Eu quero ler nos comentários de vocês o que, que vocês acham a respeito dessa famosa Operação 12. Será que vai rolar ou não vai? Nunca. Me digam o que, que vocês acham sobre a Kukri Knife. E vou deixar indicado pra você continuar assistindo um vídeo meu dessas skins novas que vazaram e tão iradas. Então clica e vai lá no vídeo. Tô esperando. Vai, clica aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou.